Companheiras e companheiros, após 31 anos de Sintep, comandado por uma única força, chegou a hora de mudar essa situação. Nós que fazemos a chapa 2, Sintep livre, queremos mudar, queremos um Sintep sem amarras, queremos um Sintep livre e um Sintep para todos os profissionais da educação. Por isso, votem! Na Chapa 2, Sintep Livre. Chapa 2, Sintep Livre.